Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nessa aula nós vamos aprender como modelar um fone de ouvido, mais precisamente um Airpods da Apple. Para a gente poder criar esse modelo, é necessário que você tenha algum conhecimento entre os DS Max. Então eu tenho aqui abaixo na descrição desse vídeo ou dentro da postagem lá no nosso site, se você estiver acompanhando pelo site, nós teremos um link mostrando um artigo que nós publicamos, uma aula de introdução ao 3DS Max. Agora, para você que já nos acompanha, para você que curte o nosso canal, já quero pedir também para que você se inscreva aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para receber todas as atualizações e novidades e também deixe aquela força para a gente através do seu like, deixando aí o seu curtir no nosso vídeo lembre-se também, o seu comentário é importante tá? deixe o um comentário aí dizendo o que você achou dessa videoaula o que você gostaria de ver nos próximos vídeos e assim nós vamos construir aos poucos aqui o nosso conteúdo para você voltando aqui ao vídeo, o nosso objeto que nós vamos modelar nessa aula está logo aqui numa pastinha na área de trabalho já deixei separado aqui para a gente poder visualizar e nessa aula nós vamos tratar de basicamente quatro assuntos nós temos a modelagem depois nós temos a texturização, a iluminação e a renderização. Tem assuntos internos que nós vamos tratar também, porém esses são os assuntos principais dessa aula. Em relação às referências, eu separei aqui duas imagens, vou deixar os editáveis para vocês. Se vocês quiserem modificar a posição, ou modificar o tamanho, ou algum detalhe que vocês quiserem, vai estar disponível lá no nosso site. Aqui na primeira referência, nós temos algumas imagens do objeto que nós vamos modelar Então vocês vão perceber que essas imagens Elas possuem uma certa qualidade Onde eu consigo visualizar os detalhes Dando um zoom aqui nessa imagem Eu consigo, por exemplo, ver Esse foninho aqui, essa saída E o restante dos detalhes também estão aqui Nas outras posições Na outra imagem Eu tenho aqui as linhas Nós temos uma videoaula que eu vou deixar aqui na descrição também Ensinando como fazer essas linhas De forma bem fácil no Photoshop, tá certo? então vamos começar configurando as nossas referências lá dentro do 3ds Max para isso, vamos abrir o programa vou criar aqui na vista front dois planes vamos criar esse primeiro plane aqui tirando os segmentos criamos uma cópia desse plane vamos marcar aqui a opção como cópia e agora, aqui na perspectiva eu vou arrastar as imagens para cima de cada um desses planes a primeira a imagem da fotografia e depois a próxima imagem que é a linha de referência. Então temos aqui as duas imagens já configuradas. Vou deixar um pouquinho atrás do grid para que possamos modelar com a vista front habilitada. E agora vamos maximizar essa vista perspectiva para ter mais acesso às imagens. Então clicamos aqui nesse botãozinho do canto aqui da nossa tela, ou Alt W o atalho, e você vai ter acesso aqui nessa perspectiva geral, tá bom? Se, se quiser voltar, é Alt W novamente. Então aqui na vista front, o botão F, nós vamos visualizar os dois planos, porém eles não aparecem ainda. Então o botão F3 vai mostrar as imagens, o botão F4 aqui vai habilitar o wireframe ou as edits. E finalmente o botão G vai ocultar o grid. Então vamos aproximar aqui da nossa imagem. Observe que eu tenho aqui a imagem das fotografias, lado a lado aqui com as nossas referências. O nosso desafio maior aqui é que o nosso objeto ele é um objeto orgânico, ele não possui uma simetria perfeita. Nós temos aqui um objeto que ele se encaixa perfeitamente no ouvido, porém, não dá para tirar uma simetria perfeita aqui. Como podemos notar aqui na vista front, nós temos esse objeto mais elíptico, né? mais oval, digamos assim. Aqui pela vista lateral já temos uma outra forma, seria mais ou menos aqui um círculo com um corte na lateral, e pela vista top, a coisa complica um pouco mais, aqui pela vista top, deixa eu pegar essa imagem aqui, dá para perceber que nós temos quase que um triângulo perfeito aqui, quase mais ou menos em um triângulo, então é um objeto complicado, principalmente por causa desses buraquinhos aqui, nós temos que fazer uma topologia, que vai ser possível criar esses buracos em toda a superfície, mas vamos lá, vamos com calma que nós vamos conseguir, tá? primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um objeto topologicamente correto e que seja um objeto oval, como nós vimos na primeira imagem. Então vou criar aqui um box, pode ser um box cobrindo aqui toda a área do nosso objeto. Vou deixar esse box uma cor azul marinho, para ficar bem visível aqui as nossas linhas, tá? E não precisa ter um tamanho exato. Vamos aplicar agora o um modificador Tube Smooth. Notem que os meus modificadores... Por exemplo, aqui o modificador Turbo Smooth, que está aqui na minha lista, nós temos esse mesmo modificador aqui no nosso painel. Temos uma vídeo aula ensinando como criar esse painel, aqui lá no lateral, vou deixar o link aqui na descrição também, tá? E aqui eu faço um acesso rápido, por exemplo, Edit Poly, nós temos o modificador Edit Poly, mas temos também o botão logo aqui ao lado. Então eu consigo editar de forma mais rápida, tá certo? Então vamos lá, primeiro, o modificador Turbo Smooth vai suavizar e arredondar o nosso objeto. Vista front novamente, agora eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do box, vamos aumentar aqui a lateral dele, certo? Vamos lá na perspectiva mais uma vez, ou vista ortográfica, e vejam que eu tenho mais ou menos esse formato aqui agora, tá? Na lateral e também na vista front. Se tiver muito complicado para você, como já falamos, dê uma olhada lá na nossa videoaula de introdução ao Max. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai compreender melhor como que funciona o programa. Além da videoaula, nós também temos alguns cursos lá no nosso site. Então se você quiser se interessar em aprender de uma forma mais rápida e linear, nós temos as videoaulas e também os cursos. Então vamos lá, continuando aqui, vista front, tenho esse modelo. O próximo passo é editar esse modelo, ou essa superfície, já que ela já se encaixa aqui mais ou menos aonde eu preciso. Vou só aumentar um pouquinho aqui a lateral, eu acho que ela pode ser um pouquinho maior. Perfeito, se quisermos ver através desse objeto, nós temos a opção situ. o atalho é Alt, X ou simplesmente Object Properties e habilitamos a opção situ. Nós podemos ver aqui através do objeto, certo? Então vamos lá, Edit Table Poly agora, acima do Turbo smooth, muito importante isso. Selecionamos essa base aqui, esse cantinho entre três faces e vamos selecionar através de um Ctrl Polygon, ele seleciona aqui os três polígonos. Outra coisa que eu vou fazer também, vou vir aqui nas referências e vou habilitar uma opção chamada Backface Kill para poder enxergar através das referências. Tá? Então vamos lá, voltando no nosso objeto, selecionamos os polígonos, aplicamos um Extrude, vou até aumentar o painel aqui para ficar mais fácil, mais acessível. Então aplicamos agora um Extrude, esse Extrude, vamos deixar um valor pequeno aqui e reduzimos o escalonamento. Então vou deixar nesse formato aqui por enquanto observe que ele começa a tomar a forma primitiva do objeto mesmo ainda sendo muito inicial mas já temos aqui um básico certo depois disso eu vou puxar aqui um pouquinho vou habilitar a opção Soft Selection Use Soft Selection vamos rotacionar um pouquinho essa peça aqui vou rotacionar para o fundo aqui está bom reposicionamos, vamos lá na vista front mais uma vez Reposicionamos aqui do lado. Tá? Não precisa ficar exato nesse momento, mas tem que pelo menos aproximar. Então vamos deixar mais ou menos aqui, daqui a pouquinho nós voltamos fazendo alguns ajustes. Então com isso aqui vamos desabilitar a opção Use Soft Selection. Selecionamos a frente do modelo. Vamos fazer aqui um alinhamento com a ferramenta de escalonamento. E agora eu vou aplicar mais um Extrude. Então, aplicamos mais esse Extrude, reduzimos o escalonamento... E veja que a parte lateral, ela já começa a aparecer também. Nesse buraco aqui, eu vou remover esses polígonos, ou essa face. Damos um cap nessa borda, para poder tampar essa borda. Selecionamos esse polígono, ou essa face única. E vamos vir aqui no nosso painel Graphite Modeling, na, no menu Polygons, e clicamos no botão View Poly. E ele vai arredondar aqui para a gente. Veja que já ficou certinho. Agora é só posicionar novamente. Vamos posicionar um pouquinho para trás aqui. E aqui já começa a ter aquela aparência do nosso fone de ouvido. Vou fazer aqui um pequeno ajuste com esse pontinho. Vou mover ele para cima. Para isso, vou habilitar aqui a opção normal do Edge Constraint. Vamos mover aqui para cima. Só para vocês verem. Vamos jogar aqui um pouquinho para cima. Agora o Edge Constraint. Jogamos mais para cima. Aqui aparentemente está bom. Vamos voltar aqui para o nosso Edit Poly. E vamos deixar assim por enquanto, tá? Observe que o tempo todo eu mantenho essa questão da topologia, essas linhas, tá? Que essas linhas aqui que vão nos ajudar a definir o nosso modelo. Continuando aqui na lateral, eu vou remover esse objeto aqui, esse polígono, essa face. Vamos puxar essa borda aqui com o Shift pressionado, vou puxar para baixo. Ao puxar para baixo, distorceu, porque o Edge Constraint ainda está habilitado. Agora puxamos aqui na direção Z, né, ou para baixo. Puxamos um pouquinho para o lado. Na vista top, botão T, nós vamos visualizar aqui melhor. Então, agora sim fica mais fácil de mover aqui a nossa borda. Vamos lá na vista perspectiva mais uma vez. E observem aí mais uma vez o nosso objeto começando a tomar forma. Botão F4, para visualizar o wireframe. Aqui aparentemente está bom. Vamos só ver aqui como é que está em volta. Perfeito. Analisando o nosso modelo, eu percebo que pela vista top nós temos essa forma mais triangular. Então vamos lá na vista top agora. No caso aqui eu vou visualizar pela vista front e vou criar uma cópia desse modelo. Porém essa cópia será uma instância para que eu possa atualizar as duas cópias, os dois modelos aqui ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui que os dois modelos serão atualizados. Porém nesse modelo aqui em específico, vamos rotacionar 90 graus. Eu rotacionei aqui com a nossa ferramenta Snap. Rotacionamos 90 graus por completo. Observe que aqui abaixo aparece 90 graus durante a rotação. E agora eu vou rotacionar mais uma vez. 90 graus. Novamente ali vai aparecer agora no eixo X. Perfeito. Posicionamos aqui sobre a imagem de referência. E agora eu vou utilizar o nosso Freeform 3x3. Pego aqui o FFD 3x3. Control Points selecionamos os pontos de controle e puxamos vejam aí que agora o nosso objeto sim vai tomando forma vamos puxar um pouquinho mais para fora esse ponto de controle um pouquinho mais para dentro e aqui nós vamos aos pouquinhos ajustando o nosso modelo tá? vamos só terminar essa parte aqui Alt X para visualizar através do nosso modelo vamos fechar a ponta aqui também vamos ver na lateral Perfeito, nosso modelo aqui está praticamente pronto. Então a vista top é isso, tá? a vista top seria essa vista aqui, mais ou menos isso aqui mesmo. Vamos converter como editable poly ou simplesmente adicionar um modificador edit poly acima do FFD 3x3. Posso excluir esse modelo por enquanto para não atrapalhar a nossa visualização. E continuando aqui observem que a nossa linha na lateral ela ainda não está cobrindo toda essa área. Então, preciso fazer esses ajustes manuais aqui no nosso modelo. Para isso, eu vou utilizar mais uma vez o nosso Soft Selection, seleção suave. Reduzimos a área, ou fell off. E agora puxamos aqui um pouquinho para fora. Essa linha aqui, ou esse pontinho. Vou puxar aqui mais ou menos no alinhamento. Vamos lá na vista front mais uma vez. E observe que ele já quase alcança ali o ponto que nós precisamos. Aqui são ajustes finos só para deixar o um modelo mais interessante, tá certo? Aqui na borda também, vou selecionar essa borda, e vou puxar um pouquinho mais para o lado, para que o modelo ele fique mais próximo ali de onde nós queremos. Mais ou menos essa direção aqui está bacana. Vamos pegar o pontinho de vertex novamente e vamos ajustar aqui a direção desses pontos. Neste primeiro instante, é importante salientar que é uma modelagem um pouquinho mais chata, é uma modelagem mais lenta. Porém, daqui a pouquinho vocês vão perceber que a modelagem ela vai ficar dinâmica. Nós vamos fazer isso aqui muito rápido, tá certo? Só essa base que nós chamamos de base que é um pouquinho mais lenta. Aqui só concluindo, vamos ajustar essa edge, vamos colocar aqui um pouquinho para cima com edge constraint. Aqui está bom. Vou fazer mais um connect aqui nessa edge. Então, para isso, ajustamos o um Ring, um Connect, e eu vou vir aqui no meu painel do Graphite Modeling, vamos acessar o menu Loops, e clicamos em Set Flow, para poder ajustar aqui o fluxo. Antes de clicar, eu tenho que tirar aqui, colocar como None o Edge Constraint, para que não gere esse erro. Agora sim, veja que o nosso Set Loop, o Set Flow, ajustou aqui a, o caminho da linha. Bom, aqui já está bom, vamos só ajustar aqui, só o último pontinho mesmo, Vou colocar aqui um pouquinho para dentro e um pouquinho para cima tá? Só para fazer um ajuste aqui da topologia desse objeto Deixar ele bem mais orgânico mesmo Depois de feitas essas alterações, agora sim começa a nossa modelagem Só conferindo aqui antes, observem que essa base aqui ela não está mais cilíndrica Mas eu preciso que ela fique bem cilíndrica de acordo com a nossa referência Então vou fazer esses ajustes aqui com as LEDs Vamos pegar essa edge aqui por exemplo, vamos jogar um pouquinho para fora, aqui um pouquinho para fora também, essa outra edge também, só para aproximar, não precisa ficar perfeito nesse primeiro momento, tá? Agora sim, executamos um cap, em seguida selecionamos e aplicamos mais um, mais um polygons de o um poly, para arredondar o máximo possível essa saída aqui, deixar mais cilíndrica possível, e agora ajustamos a altura aqui. Vamos ver aqui como está ficando. Perfeito. próximo passo agora é só extrudar mesmo. Vamos fazer mais um extrude. Vamos lá na vista front para ver como está ficando a extrusão. E posicionamos ela na direção correta também. Isso aqui é importante, tá? Então posicionamos na direção correta. Fazemos mais um extrude. E aqui na base, mesmo procedimento. Mais um extrude. Mais um. Agora fazemos aqui um escalonamento. Um novo extrude e escalonamento. E vamos até fechar essa base aqui, vamos ver aqui mais de perto como está ficando. Então fechamos a base. Notem que não ficou totalmente cilíndrico, perfeito cilíndrico, mas ele está bem aproximado aqui. Vou só fazer mais um ajuste aqui nessas edges também. São ajustes muito pontuais, mas são necessários. Então, vejam aí que a curva do modelo, conforme nós vamos ajustando aqui, ela vai melhorando. Aqui também esse pontinho, eu acho que pode subir um pouquinho E um pouquinho para fora Esse tipo de modelagem orgânica, como vocês estão vendo É uma modelagem mais desafiadora Principalmente para quem estiver começando agora Por isso eu recomendo que você veja as nossas videoaulas anteriores Antes de começar a tentar esse objeto Por ser um modelo mais complexo Porém, se você quiser arriscar, não custa nada também né? Quem sabe aí você consiga fazer Vai ser muito bom, com certeza Bem, nossa topologia está pronta A partir de agora, vou aplicar mais um turbosmooth logo acima do nosso Edit Poly E ele vai deixar o nosso objeto bem mais orgânico Vou voltar aqui no nosso Edit Poly Vou remover essa superfície aqui, essa face Aplicamos o turbosmooth mais uma vez E vejam que nós temos esse resultado Próximo passo agora é fazer esses buracos. Então, tem aqui um buraco na vista top, na vista front, na vista left e assim por diante. Eu vou começar com esses dois primeiros buracos aqui. Temos do lado direito e do lado esquerdo. Temos dois buraquinhos. Então, para isso, eu vou vir aqui na vista lateral, vista left, botão L, botão F3 e botão F4. Vamos voltar aqui no nosso Turbo Smooth e vejo que o Turbo Smooth já subdividiu a superfície. Vamos aplicar mais um Edit Poly. Com esse Edit Poly, vamos ajustar essa linha aqui com o Edge Constraint, ou a constância aqui da nossa add, né para que ela fique constante sobre a linha. Perfeito? Dos dois lados estão iguais. Vamos lá na vista Left novamente. Selecionamos os pontinhos de Vertex em formato de X, ou cruzado. Então, selecionamos aqui todos os pontinhos dos dois lados. tá? Muito importante isso. Veja que aqui os dois lados foram selecionados. E agora conectamos... Dos dois lados também foram conectados Vista left novamente chanframos esse pontinho aqui Então aplicamos aqui um chanfer Com zero segmentos, zero divisões E o chanfer eu posso deixar Mais ou menos nesse tamanho aqui Eu acho que está bom Vamos aumentar um pouquinho o escalonamento Ajustar essa linha aqui um pouquinho para trás E aqui um pouquinho para frente Eu acho que aqui já está Interessante agora Vamos só fazer esse buraquinho e nesse buraco, vamos selecionar aqui os dois lados e posso remover, simplesmente excluir. Na lateral, vamos lá na nossa imagem de referência mais uma vez, eu tenho aqui uma, uma parte, uma entrada aqui na lateral, que ela é semelhante a essa entrada de cima, é mais ou menos o mesmo tamanho. Então vamos vir aqui na vista left mais uma vez, vamos aplicar aqui nessa linha, vou só voltar um pouquinho esse ponto, vamos selecionar essa lateral aqui por completo, somente um lado aplicamos um inset vamos inserir essa superfície ajustamos o pontinho de vertex mais uma vez aqui o edge constraint ainda está habilitado aqui está muito cuidado com isso vamos lá na vista left mais uma vez, botão L e eu vou ajustar aqui essa linha para que ela fique bem reta então, para isso vamos utilizar a ferramenta de escalonamento pego aqui também quatro pontinhos escalonamos e aqui eu vou abrir um pouquinho. Veja que eu vou só abrir um pouco aqui essa linha para deixar mais rígida aqui nessa ponta. Aqui eu acho que está bacana. Vamos puxar aqui um pouquinho mais também. Puxar para dentro. Mesmo procedimento aqui na outra lateral. Puxamos mais para dentro. E esses dois pontinhos aqui também. Depois de feito isso, eu acho que aqui pode ficar um pouquinho maior, está muito pequeno. Então, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, aqui se eu tentar aumentar com Add Constraint vai dar um erro, então vamos aumentar aqui livremente, selecionamos esses polígonos agora, vamos selecionar somente os polígonos aqui no painel Selection, e vamos excluir, simplesmente aqui removendo, aqui acima ainda falta mais um buraco, Vamos ver aqui que temos um buraco na vista top. Né? Então vamos lá na vista top do nosso modelo. Botão F3, F4. E nesse caso aqui, vou selecionar mais ou menos essa área. Tá? Visualizando a imagem lá, é mais ou menos aqui a área que nós temos. Aplicamos um Inset. O Inset que tá bacana. Aqui nessa Edge, eu posso fazer um Connect. Vamos conectar esses dois pontos e depois vamos aplicar um Collapse juntar essas edges acho que aqui está bacana também só ajustar um pouquinho mais perfeito aqui o mesmo procedimento de constraint e vamos fazer aqui da mesma forma que fizemos acima vamos ajustar aqui para que fique linear essa entrada ou esse buraco então fica bem certinho aqui vamos ajustar um por um para ficar bem tranquilo do outro lado não é diferente ajustamos aqui para que fique um buraquinho aqui na, na parte de cima aqui está ok vou tirar o Edge Constraint só para concluir essa parte aqui vamos concluir esse buraquinho do nosso modelo aqui eu acho que já ficou interessante já está bacana vamos ver aqui na vista lateral aqui cabe alguns ajustes também são ajustes bem tranquilos de se fazer Vamos ver aqui que só puxar um pouquinho para fora mesmo Só para ajustar o modelo Aqui na lateral também Vejam que a superfície ela fica mais reta Então eu vou só arredondar aqui para que o modelo fique muito orgânico mesmo tá bacana E agora excluímos esses dois pontinhos aqui Antes de excluir eu já vou ajustar aqui os pontos Vamos fazer aqui o ajuste com Add Constraint. Movendo para cima. Depois movemos aqui. Posso excluir esse primeiro ponto. E aqui eu faço o mesmo procedimento. Movemos para baixo. E excluímos esse ponto aqui. Vejam que o nosso modelo está praticamente pronto. Depois eu posso voltar, se for o caso. Posso voltar aqui nessa borda. E reduzir o tamanho. Então vejam aí que eu vou reduzir o tamanho se for necessário. Para finalizar esse modelo... Vamos aplicar a ferramenta Shell, vamos aqui no nosso painel lateral, aplicamos a ferramenta o modificador Shell, o modificador Shell ele cria essa segunda malha, essa segunda superfície, vamos criar essa superfície para dentro do nosso modelo, veja aí que criou totalmente para dentro, selecionamos aqui no painel do nosso modificador Shell, vamos selecionar uma opção logo aqui abaixo chamada Select Inner Faces, selecionar as faces internas, mais um Edit Poly, aqui acima do Shell, e agora vamos vir aqui em polígonos e deletamos, somente isso, tá? Para finalizar agora, fechando o modelo, TurboSmooth Smooth, vamos ver com o TurboSmooth Smooth aqui como que vai ficar, com o TurboSmooth Smooth as quinas elas ficaram arredondadas, então tenho que voltar aqui no meu Edit Poly, mais uma vez, e selecionar todas essas quinas, vou selecionar uma por uma aqui, Vamos pegar todas elas, selecionei essa quina aqui e essa quina interna, aplicamos um ring, um connect e esse connect vai ter dois segmentos, para reforçar a borda e ativamos mais uma vez o nosso modificador TubeSmooth. Vejam agora que o nosso modelo ele foi derivado de um simples box, né? quem imaginaria que um simples box faria? Então, eu tenho aqui o meu 8 Turbo smooth, edit poly Shell e assim por diante. Então, nós criamos aqui o nosso primeiro box e fomos transformando esse box até chegar a esse resultado final que nós temos aqui, que é o foninho, a carcaça do foninho. E agora, só para fechar esse estudo também, já vamos criar essas telas aqui de dentro, essa telinha dentro do foninho. Para criar a tela é bem simples, vamos criar aqui primeiro um plane, vou começar aqui criando um plane. Nesse modelo aqui eu vou corrigir um detalhezinho rápido, voltando aqui no nosso Edit Poly. Vamos ver aqui abaixo, dentro do Edit Poly. Essa borda aqui, eu gostaria que ela ficasse um pouco mais quadrada, mais achatada. Então eu vou pegar aqui, até na vista Front, vamos ver aqui. Ela fica um pouco mais, digamos que quadrada, né? um pouquinho mais de canto. Eu vou pegar aqui o um modificador, vamos ver aqui no meu painel. Selecionamos a borda, Ctrl Polygon. E o grão para poder avançar a seleção aqui eu vou tirar a seleção das laterais aqui tá bom vou criar uma nova seleção aqui nesse painel de seleção vamos criar a seleção número 1 um. tiro a seleção de baixo e agora vamos ajustar isso aqui inclusive eu vou até escolher essa borda vamos começar aqui com o próprio grão mesmo e agora sim fica mais fácil acho que assim vai ficar melhor então selecionamos essa borda de cima Aplicamos a opção Use Soft Selection. Seleção suave aqui com o Fell off pequeno. E agora reduzimos o escalonamento. Aqui abaixo também. Vejam que é um detalhe, mas são os detalhes que fazem a diferença. Eu sempre falo isso aqui para vocês. É tá? importante, principalmente vocês que estão chegando agora, estão começando. Na computação gráfica 3D, os detalhes fazem toda a diferença. Agora selecionamos a borda. E vamos só reduzir aqui com a ferramenta de escalonamento. Então eu reduzo mais uma vez. Jogo um pouquinho para dentro. Jogo novamente aqui para dentro. Vou aplicar agora o ring, nessas duas edges, e depois o nosso Connect que já está pré-configurado aqui. Smooth. vejam que ela fica um pouquinho mais arredondada. Tem alguns ajustes ainda que eu acho que cabem fazer nesse modelo, mas eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? Aqui só fechando também, observe que quando eu aplico o Turbo Smooth, meu modelo ele fica um pouquinho fora da minha referência. Porém a referência ela não é 100% verdade. Eu peguei um, uma fotografia e fui criando a linha ali pela fotografia, mas não quer dizer que ela seja 100% correta. Tá? Agora só criando aqui a telinha rapidinho, vamos criar um plane, pode ser até que na vista lateral. Vou posicionar esse plane aqui mais à frente do no nosso modelo. Mais ou menos aqui, tá bom? A esse plane, vamos aplicar divisões. Vou colocar aqui quatro divisões, mais ou menos também, só para a gente poder aplicar um modificador chamado FFD 3x3. Selecionamos os control points do centro e puxamos um pouquinho para fora, para poder arredondar o nosso plane. Então, já posiciono o plane aqui dentro. já que ele vai entrar certinho aqui dentro do local. Vamos selecionar os control points das extremidades também. Inclusive eu vou até dividir mais esse plane. Vamos colocar mais segmentos. Que assim ele vai ficar mais suavizado. Agora sim pegamos os control points das extremidades. E reduzimos o escalonamento. Que ele fique mais arredondado. Aqui está bacana. Vamos aumentar novamente agora o tamanho. Posicionamos aqui dentro da área. E ele vai cobrir essa entrada. O mesmo pode ser feito aqui com todos os lados. tá? Você pode copiar esse mesmo plane aqui. Por exemplo eu vou copiar aqui para o lado. Vamos rotacionar 90 graus, depois rotaciono... 90 graus na verdade não, né? Vamos rotacionar um pouco menos. Agora rotacionamos aqui em outro eixo, 90 graus agora sim, e posicionamos aqui nessa entrada. Vejam que ele vai cobrir a entrada certinho aqui. Bem pessoal, na próxima aula nós vamos retornar com a parte de aplicação de materiais, iluminação e renderização espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou pedir aqui mais uma vez, deixo aqui o um pedido para você que está nos acompanhando estamos quase batendo a meta de 25 mil inscritos, né? e a meta sempre é alcançar mais inscritos aí cada dia espero contar com a sua ajuda, divulgue nas redes sociais, convide os amigos que você possui, os amigos que você conhece que gostem da computação gráfica, nem que seja por hobby ou que queiram trabalhar na área de computação gráfica em assuntos paralelos como arquitetura, animação, design e assim por diante. E no mais, eu vou deixar aquele grande abraço para vocês, obrigado por assistir esse vídeo e aguardo vocês na continuação na próxima videoaula.